Como se tornar um vendedor de nossos produtos? Bem, primeiro chamá-lo de vendedor seria um pouco exagerado. Utilizamos um sistema de referência. Qualquer pessoa pode se registrar literalmente do zero, sem gastar nada, e começar a recomendar nossas fazendas. Se suas recomendações se transformarem em compras, ela começará a a ganhar comissão. Tudo simples. Certo. Aconselhamos começar a usar nossa tecnologia e compartilhar isso com as pessoas ao seu redor. E você verá sua carreira começar a realmente escalar.